Durante a Semana Municipal do Empreendedorismo, os acadêmicos da FSG puderam conversar com a diretora de uma das maiores redes de varejo do Brasil. Luísa Trajano, diretora-presidente do Magazine Luiza, falou sobre os rumos da economia brasileira. Olha, eu acho que o um ano eleitoral é um ano que nós tivemos três candidatos fortes. Isso interferiu bastante porque os, os focos estavam voltados voltado para o país para dizer quem fez mais, quem fez menos ou quem propunha mais. À medida que terminou, independente de quem ganhou, você sente que o mercado se acalma. E eu acredito muito no espírito do Brasil, que é o um espírito democrático, que independente de quem ganhou, nós temos que estar com o Brasil. Eu Acho que foi um ano não para o Magazine, mas um ano mais difícil, principalmente para alguns setores da indústria, acho que nessa região foi mais prejudicada. O planejamento sempre é importante. Agora, o fazer acontecer, o tirar do papel e ir para a prática, que eu acho que é um desafio de todos nós. A gente, não pode confundir otimismo com não com não ação, né? Eu, e também, assim, uma coisa é dizer, 2015 vai ser maravilhoso, outra coisa é dizer, vai ser péssimo, outra coisa é dizer, nós podemos transformar 2015 numa coisa melhor, porque nós vamos estar junto com a nossa equipe, junto com o nosso cliente, então você tem que traçar um objetivo, alinhar a equipe, promover, estar é, tá muito voltado ao consumidor, ao que o consumidor quer, o que ele precisa, e trazer ele para a sua loja. Físico não vai acabar, agora não adianta ficar fora da internet, ela é uma realidade. Equilibrar os dois, aí as associações, o próprio Sebrae, a próprias coisas, têm ajudado você a estar ancorado em algum site maior para que você possa estar. Então, assim, eu costumo dizer que o líder do futuro é tecnológico e humano. Então nós somos de uma geração menos tecnológica, então eu faço igual meu neto, treino, treino todo dia e não desisto. Então eu estou no Instagram, nós temos que estar tá por dentro das redes sociais, não quer dizer que você tem que estar tá em todas, tá, contando a tua história, mas você não pode ficar fora de um momento que é um outro momento. Agora, 57% das pessoas que compram na internet procuram uma loja física. Então isso é uma realidade, você tem que dar um novo formato para os seus pontos de venda, mais entretenimento, mais experiência. Tendo o conhecimento que eles já têm, mas muita prática junto. Trabalhar sábado numa loja, muito suor. Quer dizer, além do estudo, eles têm que também colocar muita coisa na prática e é o que eu... O que eu fiz, é o que meus filhos fizeram, é, é tocar na banda e não ver a banda passar. Aqui na FSG é assim. Os estudantes têm contato com quem é referência no mercado. Quer saber mais sobre a nossa faculdade? Acesse as redes sociais ou o nosso site.